E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Tch. Seja é todos bem-vindo mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, rapaziada. Nesse videozinho, eu tô aqui no Walker pra trazer um videozinho pra vocês. Mostrando as melhores instâncias que dão os melhores drops aqui, beleza, mano? Os melhores itens de drop, beleza? Se você curtir, não se esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Pra jogar o DTWalker. Link na descrição, beleza? E minha continha aqui tá com 9 milhões, mano. Vou mostrar minha conta aqui pra vocês. Aí pra vocês verem. Avança dois aqui. Um gold aqui na rua. Opa, gold no chapéu, avança um aqui no escudo, Meio treino, para quase full 30, é. As práticas físicas tá com a 30 e também ataque, ataque mágico e resistência mágica. prática espiritual tá assim, as cartas estão assim, né galera. Aí o totem tá full, as pernas, eu estou upando bem devagarzinho, eu tô upando. Tranquilo, eu tô upando as pernas também, as pernas tá bem porteira, mas eu tô upando, né mano. E o tempo também eu tô upando devagarzinho, tá 10 aí, né. quando devagarzinho, mas tá aí, né. Batismo, não tem como upar, mas enfim, tava fazendo as instâncias aqui com os manos E galera, eu vou mostrar a primeira instância aqui pra vocês. Eu vou entrar aqui, ó Eu vou deixar aqui ver umas vinhas aí rodando, né, mano? Que é tipo uns videozinhos com eu gravei com a galera aí Primeira coisa que você vai ter de fazer Presta atenção aqui, mano Você vai ter de chamar três amigos seu Aqui do BB Tem Qual Muito, que tem muito FC, mano Pra vocês irem agir Vai ter de comprar essa coisinha aqui, ó, galera medalhas vai ter de comprar a medalha do Bravo Tem 11 aqui Se você não tiver, que vai já, já aparecer pra você Você vai vir aqui, ó Clicar aqui Vem aqui direto na Arena de Guerreiro E no épico, no épico mano Vem muita coisa mesmo mesmo galera muita coisa mesmo e mano eu vou mostrar aí para vocês vou deixar os vídeos rolando aí com a música de fundo não se esquece de deixar o like vocês vai ver os drop aí também não se esquece mano você tem que chamar três amigos seu aqui do tem qual que é muito forte para fazer essa instância porque é bem difícil mesmo beleza galera I you yeah. Então, galera, vocês viram as coisas aí que deu paro, né, mano? Umas coisinhas bem boas mesmo. Então, o que você vai fazer agora, galera? Deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. também criar sua conta aqui no DDTank, o link tá na descrição, só entrar aí, beleza, meu parceiro? Se você criar sua conta aí, já entra aqui na minha sociedade, no XDDTank, beleza? Se você quiser ajudar o canal com algum um real, dois real, aí ter um link aí pra doação. Vai, doa, beleza? Pra ajudar o canal a deixar aí online aí. E tranquilo, acho que eu vou ficar com esse vídeo por aqui, vocês viram aí qual a instância que dá os melhores itens, são o AG né mano, então é isso aí galera, eu mesmo não peguei muitos itens aí, só peguei esse super de anjo, algumas coisinhas aqui bem ruinsinhas, mas tá bom né mano, basicamente foi esse o vídeo, um abraço do senhor Tietchan e falou. Ah galera, esqueci de falar, mandar um salve aqui pro ninja né mano, mandando um ninja aqui ó, mandar um salve pra ele que ele tá me ajudando nas missão aqui, tamo junto e é nóis.